Olá, essas são as dicas da semana do programa Vida Plena 1. Um, Assegure-se que suas palavras e atos expressam sua compaixão. 2. Mantenha-se focado no seu objetivo. 3. Comece a perceber a diferença entre amor e apego, entre perda e mágoa. 4. Encare seu trabalho como significativo. 5. Compartilhe conhecimento para adquirir conhecimento. 6. Não importa quanta bondade você faz, faça mais. E 7. Tente não assistir televisão. As dicas da semana do programa Vida Plena lhe auxiliam para que você tenha uma excelente semana. Programa Vida Plena, toda quinta-feira às 18:05, aqui na Superdifusora, feita para você. Oferecimento Nadi. Espaço de qualidade de vida.